Fala player, beleza? Willzer aqui, mais uma vez com vocês aqui trazendo um vídeo de algumas dicas sobre o PlayStation 5. E, player, na dica de hoje eu vou ensinar vocês, explicar como que vocês retiram essa tampa aqui, né? Lateral do PlayStation 5. Muita gente tem muita dúvida, até mesmo porque é medo de quebrar esse tipo de coisa e precisa abrir para fazer uma limpeza. Inclusive, eu, eu postei um vídeo aqui, tá aqui no card, aqui na no card aqui de como que você faz uma limpeza bem simples e eficiente aí no Playstation 5 e aqui eu vou ensinar vocês como que retira a tampa e tem uma técnica para isso tá player não é simplesmente puxar não tem uma técnica o primeiro passo que você precisa fazer é retirar o teu suporte né? você não pode fazer ele com suporte nem na vertical e nem na horizontal então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é tirar o suporte lembrando que se o suporte estiver na vertical você vai precisar tirar o parafuso tá porque geralmente ele tá parafusado ali tá feito isso player primeira coisa você vai colocar o Playstation é, dessa forma aqui né com o logo para cima e a base dele a base de baixo dele virada para você para o teu tronco o que que você vai fazer você vai praticamente colocar a tua mão esquerda perto do logo aqui do Playstation e a tua mão direita aqui na base exatamente aqui ó do jeito que eu tô aqui ó na base do Playstation 5 o que que você vai fazer você vai empurrar a parte preta para cima a base e vai só segurar essa parte aqui e puxar para cima foi então cara é muito simples tá na outra parte o que que você precisa fazer você precisa fazer o inverso você vai da mesma forma deixar a base tá do Playstation Deixa eu focar aqui de novo e aqui player na outra parte né a mesma coisa você vai deixar a base do Playstation de baixo virada para o teu tronco tá e, e aí você vai fazer o contrário com a mão direita você fica coloca aqui na parte de cima tá na parte superior direita e você apoia e você puxa empurra a parte preta desencaixou tá então é super simples tá a peça ela sai para cima né você só puxar aqui com, com cuidado que ela vai sair então player para encaixar tá é bem simples você só precisa colocar a peça aqui em cima tá do Playstation ele já, já vai praticamente encaixar para encaixar ó, lá não vai mexer em nada você só segura a parte preta e empurra a parte branca para cima vai dar um, clique, um cliquezinho e já encaixou tá do outro lado é a mesma coisa tá você vai fazer o seguinte você vai pegar e encaixar né ele já vai encaixar praticamente quase que encaixar sozinho Aí você só empurra para cima, a parte branca. E encaixou. E a partir daí já tá tudo certinho. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar o vídeo aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, beleza? Valeu e fui.